Exibição episódica deste corrente dia tem por escopo deslindar acerca do tema captação ilícita de sufrágio. Complicado de entender assim, né? Se não for condicionário, nem dá. Mas fica tranquilo porque o que eu disse é que no episódio de hoje a gente vai explicar o que significa o termo captação ilícita de sufrágio. Ainda não entendeu, né? Fica tranquilo que depois da vinheta a gente vai simplificar. Então, galera, a captação ilícita de sufrágio também é chamada de aquisição ilícita de pleito. Mas bora concordar que nem o primeiro nem o segundo termo são tão fáceis das pessoas compreenderem, né? Então daqui pra frente a gente vai falar no popular a chamada compra de votos. E o que é comprar voto? Oferecer dinheiro em troca de voto? Bom, isso também é, mas não é só isso não. De acordo com a lei das eleições é o seguinte... É quando uma candidata ou candidato doa, oferece, promete, entrega bens ou vantagens de qualquer natureza ao eleitor com o objetivo de conseguir votos. Por isso, a gente já vê que tem muito mais coisa além de dinheiro, né? Uma cesta básica, um atendimento médico, uma camiseta. Se a condição para receber, para ganhar alguma coisa, é votar em determinada candidata ou candidato, isso aí já vai configurar a compra de votos. E é claro que essa lei também prevê uma punição para isso. A multa varia de mil 1.000 a 50 mil reais E tem mais, a pessoa que se elegeu com votos comprados, ela pode, inclusive, perder o registro de candidatura ou o diploma. Quem se elege comprando voto pode perder o cargo, sim. E a punição pode ser ainda mais pesada. Pois é, se liga nesse exemplo. Na sessão dessa semana, os ministros do TSE entenderam que houve compra de votos na eleição de um vereador de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. O político foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão em regime aberto e pagamento de multa pela prática de corrupção eleitoral. Só para reforçar, ele foi condenado pela captação ou melhor, para ficar mais claro, pela compra de votos. Se liga nesse trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski. No mês de junho de 2016, o denunciado consumiu 95 litros de gasolina junto ao referido estabelecimento. No mês de agosto, 153 litros de gasolina. No mês de setembro, foram 3.931 litros de gasolina consumidos e no mês de outubro, 1.984 litros de gasolina. Tudo isso aliado às notas e recibos emitidos em nome do denunciado não deixam margem à dúvida sobre a prática da conduta delitiva narrada na denúncia e capitulada como corrupção eleitoral então é isso, pessoal. Agora vocês já sabem o que significa captação ilícita de sufrágio, a compra de votos, né? Tendo, inclusive, um exemplo bom para ficar bem claro. Vou ficando por aqui e conto com o seu like e também com a sua participação nos perfis oficiais do TSE, que tá nas principais plataformas, te deixando super bem informado, beleza? Dá um pulinho por lá. Tamo junto e até a próxima.